Olá psicólogas e psicólogos, a votação inicia no dia 23 de agosto às 8 horas e encerra no dia 27 de agosto às 17 horas, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país.